Pisca para ali e ficas aí. Está a fazer pisca para aqui e para aqui? Vou estacionar. Para estacionar? Não. Nota-se. <risos>